Eu vou comprar coxinha na mulher da esquina, eu vejo fantasma. Imagina morar numa casa cheia de gente que morreu, né? Hey, Monsters! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu quarto. Nós estamos aqui, eu e vocês, na cama, não é mesmo? Para nós brincarmos e conversarmos juntos. O vídeo hoje, ele é um pouquinho diferente, porque era uma coisa que eu estava querendo fazer há algum tempo. Então eu falei, porque não vou trazer pra vocês, vamos fazer, né? Então vai funcionar mais ou menos assim. Eu tava viajando e caminhando pelas internet da vida, e eu caí em um site que tem uns quizzes. Se é bom? Não sei. Vamos ver. Eu peguei aqui pra vocês um quiz de... Você sobreviveria a um filme de terror? Por quê? Eu assisto muitos filmes de terror... Eu e o Rua, a gente tem o costume de assistir muitos filmes de terror. E assim, a gente sabe que os filmes de terror, alguns é bom, outros é meio bosta. Então, vamos ver, né? Se nós sobreviveríamos a um filme de terror. Vamos à, à primeira pergunta da coisa. Um assassino invade a sua casa. O que você faz? Tum, tum, tum. Se esconde embaixo da cama, afinal é o lugar mais seguro da casa? Só se for na casa da pessoa que escreveu, porque a minha cama é uma cama box, tem um espacinho desse tamanho pra ficar embaixo, nem meu cachorro cabe dentro, eu estaria seguro se eu fosse um rato, se eu fosse uma barata aí eu estaria seguro porque eu conseguiria entrar mas na minha situação atual de ser humano não cabe lá dentro. Liga pra polícia pois você sabe que ajuda chegará a tempo. Olha, a polícia no Brasil é meio complicada, né? Não sei se vai chegar a tempo, não então não é uma opção muito legal. Fecha a porta de qualquer cômodo, coloca o uma cadeira reinclinada e prende a maçaneta e se sente seguro. Tranca a porta seria uma opção legal. Seria uma opção interessante se eles não viessem tentar arrombar a porta Só que assim, eu moro numa casa que tem dois andares e uma escada que dá pro fim do mundo E eu fico no segundo andar Então se eu trancar a porta e tentar me jogar pela escada Provavelmente eu vou morrer de qualquer jeito, né gente? Ao menos que eu pegue meus cobertor, minhas cobertas, minhas roupas Faça uma corda e tente descer O que não vai dar muito certo porque eu não sou muito bom em rapel, né? Então essa opção também não funcionaria As maçanetas das portas daqui de casa também é meio alta Então as cadeiras também não seguram, então não ia rolar Sai correndo como se não houvesse amanhã, mas sem olhar pra trás. Pois sabe que quando virar a cabeça novamente, o assassino estará lá. Provavelmente eu vou sair correndo, abrindo a porta, sair pelo meio da rua, gritando pra todos os vizinhos, fogo, me ajuda, pelo amor de Deus! Porque assim, eu não vou morrer sozinho, não é mesmo? Você é o louco da vizinhança, vou arrastar todo mundo junto, mas pelo menos eu não vou morrer sozinho. E nas circunstâncias que o Brasil se encontra, os vizinhos gostam de saber da sua vida, então muito provavelmente... A vizinhança inteira sai na rua e o assassino ia é meio que fugir escondidinho. Então eu ia sair correndo. Você vamos. Opa! Você consegue de alguma maneira fugir do assassino e entra no carro, mas o carro não quer pegar. Ficou muitos filmes de terror, né, gente? Qual é a sua reação? Primeiro, eu vou ficar todo cagado. Óbvio, né? Porque sabe como é. Abre o capô e tenta entender qual é o problema. Mas nem que eu quisesse entender o problema. Eu não entendo porra nenhuma de mecânica. Foi uma das piores notas que eu tive naquelas provinhas da autoescola. Então se eu depender da minha mecânica, eu vou morrer de qualquer jeito. Continua insistindo porque o seu carro nunca te deixou na mão eu, eu acho que eu ficaria nessa Porque meu carro é meu amigo, meu grande amigo E ele nunca me deixou na mão, então talvez eu fique nessa Tranca todas as portas e espera que ele desista de te matar Bom, meu carro não é um carro forte Ou seja, tem vidro Então se eu trancar as portas e quebrar o vidro Eu vou morrer de qualquer jeito, né? Porque não é blindado, não é nada, então... Essa não é uma opção muito interessante. Faz qualquer coisa, menos conferir o banco de trás, pois com certeza ele estará lá se você olhar. Nossa, essa opção é meio bosta, né? Eu vou, vou continuar assistindo no meu carro, porque ele é velhinho, mas ele é meu amigão. Então, vamos lá. Você é encurralado por um, por um serial killer e tem em mãos uma arma. Sem encontrar, sem encontrar outra alternativa, você dá um tiro certeiro e ele cai no chão. Qual é o próximo passo? Vamos ver. Não sei, depende das opções Eu faria tantas coisas, só meio sangue no zóio, então não sei Ajoelha-se e chora de emoção Por conseguir se livrar desse monstro Mas eu nunca vou me ajoelhar e chorar de emoção, gente Eu vou estar tremendo, assim, aparecendo um... sei lá Olha o corpo estirado e manda uma frase de efeito do tipo Toma, seu bobo! Seu bobão Ai, que merda! Quem, quem fez essa frase aqui? Eu mando ele tomar no se for pousar uma frase, tipo, morre filha da puta, tá vendo? Que mandou mexer com o bonde. O próximo passo é checar a pulsação, pois ele não vai inesperadamente pegar a sua mão e te matar. Aí eu não sou Médico? Olha a minha cara de enfermeira, eu vou chegar a checar a pulsação pra quê? Eu quero mais aquele se foda, ele tá tentando me matar, eu vou checar lá a pulsação. Dá um tiro, pois com certeza ele ainda não morreu. Eu acho que essa é a opção mais cabível no momento, gente. Sem brincadeira, eu não ia dar um tiro, eu ia descarregar a arma na testa dele pra ter certeza que ele não vai voltar mais certeza é essa a opção da minha vida. Seu filho está falando com uma língua está falando uma língua estranha, mudando de voz e girando a cabeça 360 graus repetidas vezes, como você reage? Eu acho talvez estranho, ia sair meio correndo e talvez largar ele, trancar dentro de casa Até o satanás possuir ele por completo E eu vou continuar vivendo minha vida, talvez Acha normal, isso é uma coisa De puberdade, ué gente Não, não é nada normal, não é essa aqui não Leva no médico, pois ele pode Acabar machucando o pescoço Ai coitadinho, vai ficar com torcicolo, né gente Girando a cabeça 360 graus, mais uma vez Coloca no carro, vai até o aeroporto compra uma passagem só de ida Pra China e põe menino no voo Gosto dessa, gosto Gosto, gosto dessa. Filma, coloca no Facebook e ainda põe a legenda, meu filho é uma corujinha. Eu gostei da piada, gente. Eu, eu vou por no Facebook, vai, foda-se. Você pretende se mudar, qual é o lugar ideal para morar, na sua opinião? Vamos lá. Uma cabana no meio da floresta, de preferência sem nenhum vizinho para incomodar. Mas nunca, gente, eu gosto de shopping, gosto de comer fast food, né? Gosto da, da civilização, então essa opção já não é muito legal pra mim, não. Uma casa antiga construída no século XVIII, que é baratinha por conta do amplo histórico de assassinatos violentos em seu interior. Gente, eu vou comprar coxinha na mulher da esquina e vejo fantasma. Imagina morar numa casa cheia de gente que morreu, né? Então não é uma opção também. Obrigado. Uma casa nova e localizada em um ponto bem movimentado. Essa é a minha casa, gente. Vou morar no centro da cidade, sem medo de morrer, tá ótimo. Vai ser aqui que eu vou morar. Pronto. Você ouve portas batendo e crianças brincando e cantando todas as noites em sua casa De repente você ouve um barulho, algo caindo no chão Como você procede? Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês a vida de bruxa A gente sempre tá vendo coisas se mexendo, as coisas caindo sozinha Aqui em casa vira e mexe as portas, tá batendo A gente escuta gente falando Assim, a vida de bruxa é uma vida movimentada nesse sentido Então, eu acho que eu não ia me assustar muito não, entendeu? Mas vamos ver Sai do quarto dizendo, tem alguém aí Se você for uma pessoa cagada, você nunca vai perguntar, tem alguém aí Porque daí vai responder vai ser pior, porque você vai cair dura Então, melhor não me perguntar, né gente? Vamos deixar assim incógnito incógnita, o fantasma lá, você aqui, cada um no seu canto Nem procura saber o que aconteceu, bota fogo na casa e vai morar na rua <risos> Eu acho que eu vou escolher essa Espera chegar o amanhecer e coloca câmeras por toda a casa pra descobrir o que está acontecendo. Ai, gente, como é que eu não tenho dinheiro nem pra, pra, pra comprar outra câmera nova? Quanto mais botar câmera pela casa inteira. Então essa também não é uma opção palpável. Vai até a cozinha correndo, pega uma faca e grita Eu tenho uma arma e não tenho medo disso. De... Se for um fantasma, meu amor, uma faca normal não vai funcionar. Então eu vou tacar fogo na casa mesmo, gente. Tá ótimo. Qual desses lugares você escolheria para uma visita? Vamos lá. Um hotel lindo que foi construído sobre um cemitério. Muito legal, né, gente? Tá tudo bem. Uma ilha deserta para relaxar com quem você ama. Ok, se for tipo numa Havaí assim, não tão deserta, só um o nome tipo, marketing, Ai, uma ilha deserta, aí você vai, mas não acho que numa ilha deserta não ia ter graça. Não, Salvador, Salvador seria bom, né? Discutir um carnaval, tá uma Ivete Sangalo, uma Cláudia Leite, sair viajar. Acho que Salvador é uma opção legal, né? Uma casa que dizem ser assombrada só para provar que você não tem medo. Tá bom, vamos pra Salvador, né, gente? Vamos pra Salvador, Ei! Você sobreviveria a um filme de terror? Hum, não sei. Será que você sobrevive, talvez Deu azar! Você tomou quase todas as decisões certas, mas acabou se desesperando e entrando em... Pânico! Ai, que maravilha, gente! Eu vou morrer, eu descobri que eu vou morrer, eu descobri que mesmo sendo uma pessoa inteligente, que grita pros vizinhos, que vai pra Salvador, que foge do problema, eu vou morrer no filme, gente. Eu... Acontece, né? Você do outro lado, você ia sobreviver? O que que deu no seu quiz? Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários. Se você gostou desse vídeo, se você se divertiu comigo, não se esquece de me deixar um joinha, assim, ó, porque joinha ajuda, fortalece a nossa amizade. E deixa seu comentário, porque eu amo saber o que vocês estão achando. Se você também gosta ou achou algum quiz legal e você quer que eu faça aqui pra todo mundo se divertir junto comigo, então coloca aqui embaixo também. É isso aí, eu amo muito vocês, meus monstrinhos. Até a próxima aí, falou!